encarando a notícia de frente. como gostaria de ter tido a oportunidade de rebater ele na hora, né? Porque, e, e, e, na verdade, o que faltou né, foi aquele esclarecimento real da questão dos 0800, da barganha do voto. Entendeu? Porque eu, eu vou lá na Câmara, eu vejo eles falar que eles indicam um caminhão, uma tonelada de, de indicação para o prefeito e nada é atendido. Aí quando o prefeito faz assim, eles criam uma harmonia e tudo que o prefeito pede é, é realizado. É estranho isso, né? Ele gravou um vídeo onde ele falava que ele não votava no nepotismo. Por que, que ele não gravou o vídeo antes da conversa? Porque o vídeo foi gravado depois da reunião. Como não houve a barganha... Obviamente, ele teve que gravar o vídeo, né? Ele não, tinha, não conseguiu nada em troca. Então, eu só quero deixar claro aqui, ó, nós denunciamos, eu juntamente, em conjunto com o jornalista Altair Júnior, Altair Nery, né? Que o jornal conheço, Diário que lançou. Entendeu? Nós denunciamos o, o vereador Emerson Machado, porque acusar e ameaçar jornalista no Brasil é coisa séria. No Brasil e no mundo. E isso vai tomar proporções internacionais. Nós denunciamos na, na, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, certo? O vereador Emerson Machado. E ele vai responder por essas ameaças. Ele tem feito constante ameaças em, em gravações de grupos de WhatsApp. Ele tem feito constante ameaças no, no plenário da Câmara. Tá? Inclusive o áudio, olha aqui, ó imagem da, capa, é, da página do site da, da Câmara, o áudio que, que, onde ele, ele emitiu as ameaças para o jornalista Altair e para mim, na última sessão do dia 7 na Câmara, desapareceu, não está aqui na, na página da Câmara. Olha, se eu estava em casa, escutei o áudio, ele está dizendo é que o áudio não foi transmitido. Tá aqui, né? não foi transmitida por, por problemas técnicos. Eu e mais centenas ou milhares de pessoas escutaram o áudio. Como é que ele não está aqui? Porque ele sabe que as ameaças foram claras, ameaças veladas, frases truncadas. Certo? Quero começar o meu discurso, senhores vereadores, Oi, é dizendo uma frase... A verdade ela prevalece. A mentira não prevalece. Quem trabalha com a mentira, ela não prevalece. Eu já passei tanta situação aqui nessa casa, tanta situação, que depois que você passa por tantas guerras, você meio que se acostuma, né? E já não se abala tanto. E todas elas, Dr. Charles, Deus me deu vitória. Deus ele não toma o um injusto por justo. Deus não faz isso. Deus não toma também o justo por injusto e nem o injusto por justo. Deus não faz isso. Né? Primeira eleição minha, é, eu fui criticado, massacrado por quase toda a imprensa. Né? Até aqueles que trabalhavam comigo, seu Cláudio, falavam, você não ganha mais para vereador. Mas eu tive a minha postura, me ofereceram propina de tudo quanto é foi jeito. Eu mantive a minha linha, o propósito que eu tenho com Deus. Eu mantive e mantenho. E nunca me envolver com isso. Entrei em último lugar. Ninguém acreditava que eu entrava. O que aconteceu? Eu ganhei. Entrei em última... A última vaga que foi minha. Deus me honrou com a presidência. O homem não honra ninguém, quem honra é Deus. Então, a mentira, quem trabalha com a mentira, para tentar degrinir mais dos outros, quem trabalha com maldade, a maldade está em torno dele. Uma hora a maldade pega ele, porque ele mexe tanto com maldade, que a maldade vai estar tá com ele. Quem trabalha com fazer o bem, é retorno. Quem planta, colhe. É a lei da semeadura. Então, eu estou tranquilo, graças a Deus... Ainda bem que soltar o áudio, que o áudio eu falo por duas vezes. É claro, gente, eu não sou hipócrita de dizer que eu não preciso de apoio político. Como que vocês acham que eu ganhei a mesa de diretora aqui três vezes, que é inédito aqui? Primeiro, pela minha administração. Segundo, porque eu dou apoio aos vereadores. Quando eu preciso, eles me apoiam. Vereadores eles precisam ir para a zona rural, carro baixo, não aguenta, de precisa de uma caminhoneta, presidente precisa da caminhoneta. Aqui, vereador, você só abastece, pode ir. A gente trabalha junto a gente trabalha, gerador, eu preciso da sala de reunião para fazer uma reunião até a noite aqui acontece, aqui é a sala de reunião então a gente apoia eu não sou hipócrita, dizer que eu não preciso de apoio eu preciso de apoio de todo mundo ninguém vive sozinho e ninguém vive sem apoio mas graças a Deus por tudo estou tranquilo e não pedi para ninguém fazer defesa minha tá? quem tem que se defender é bandido né esse pode preparar que precise de defesa. É. Então eu quero falar da minha viagem de Brasília. Quero aqui falar para os senhores vereadores que Deus abriu uma porta muito grande lá em Brasília. É o Vitório Gale, que era deputado federal, hoje ele é assessor direto do presidente da república. Vitório Gale pousou por várias vezes na minha casa... Ele não tinha nem condição, tinha um carro, um passatinho velho Eu levei ele lá no Pará para conhecer os, alguns parentes dele que ele não conhecia Ele falou, Emerson, agora é a minha vez de te ajudar E você vai ajudar a tua cidade Eu sou assessor, conheço, sou assessor do presidente Conheço os ministérios, tenho acesso a muita coisa E eu quero que te ajudar para você ajudar a tua cidade Então, senhores vereadores, é uma porta que Deus abriu para todos nós e eu quero continuar indo para Brasília. Já tenho algumas conversas com ele para levar alguns projetos. Ele falou, me traga projeto que eu vou te dar retorno para a tua cidade. Então, nós temos que aproveitar essa grande porta que Deus abriu. E quando eu estava em Brasília, que saiu essa matéria. Engraçado que essa matéria foi o ano passado saiu o ano passado aí eu pergunto, por que soltaram agora? sabe por que soltaram agora, Marcelo? porque eu estava lá em Brasília trabalhando, tentando fazer alguma coisa pela nossa cidade e isso dá dor de cotovelo isso dá uma ciumeira por que soltaram só agora depois de três meses? Hã? gente, quem vai definir -se, quem vai ser candidato a prefeito eu não nasci político não eu não vivo do dinheiro dessa Câmara, do meu salário, não. Graças a Deus por isso. Eu só quero ajudar. Agora, se vocês querem ajudar o município, essas pessoas que andam fazendo maldade, tira a tua bunda da cadeira e faça alguma coisa pela nossa cidade. Vamos junto buscar alguma coisa para a cidade. Eu estou trabalhando em cima da emenda do Bezerra, seu Cláudio, 2 milhões de real, 2 milhão, lá para o Lago das Capivaras, onde vai revitalizar aquele parque, com pista de caminhada em volta, com iluminação. Imagina passar um Réveillon lá. É difícil? É. É a terceira vez que eu corro atrás, vou de novo se precisar. 2 milhão lá também, o Guaraná e Boa Esperança. Sempre tem algum probleminha, você tem que estar tá destravando, fui para a M&M protocolei os documentos de conversação, ligo para assessor de deputado, vamos conversar para senador. Temos que tentar, gente. Agora, se não correr atrás, não vem nunca. Eu pedi a duplicação. Ah, pedir. Tem que pedir, se você não pedir, aí que você não consegue. A duplicação da nossa entrada na nossa cidade, com dois viadutos, com a jardinagem, iluminação decente, a troca desse asfalto da perimetral que está esfarelando, só buraco e remendo, a troca... Aí eu vi numa rede social uma pessoa falando, ah, mas vereador foi para Brasília, deputado não tem emenda esse ano. Eu sei que não tem emenda esse ano. Mas se eu não pedir esse ano, se eu for o ano que vem, quando ele tiver emenda, sabe o que ele vai falar para mim? Vereador, mas você veio agora. Agora eu já fiz compromisso com os vereadores, com o prefeito. Quem tem sede, vai na frente. Quem chega na frente, bebe água limpa. Então eu estou fazendo isso, eu estou tentando, gente. Eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu tenho esperança. E vou falar para essas pessoas que andam fazendo maldade, Dr. Charles. Se isso está te incomodando, você vai infartar. Porque eu vou continuar agora que Deus abriu a porta, meu irmão. E não é você que vai fechar. Não é. Não é você que vai fechar. Cuida da tua família, que eu tenho certeza que a tua família precisa de você. É. Não te desejo mal de maneira nenhuma. Porque eu não trabalho com maldade, não preciso, quero que Deus te abençoe também. Né? Que você viva para ver o que Deus vai fazer. que eu já passei tanta coisa e Deus me deu vitória. Deus não tem o um injusto por justo. Se eu dever, eu vou pagar. Certo? Vou pagar, senhor Zedus. Qualquer um de nós aqui que estiver fazendo coisa errada, vai pagar. Agora não é você que vai destruir uma coisa que eu venho construindo, porque Deus está me abençoando. Isso está te incomodando? Não adianta, chefe, não é assim que funciona. Está aqui os protocolos que eu fiz, eu estou terminando, senhor presidente. Eu tenho tanto pedido aqui, ó. Tantos ofícios, deixei vários ofícios também com o Vitório, para protocolar. Tem vários ofícios também que eu nem... Não deu tempo de protocolar, que é com, com o governo aqui, ó. Então eu quero... Falar com os vereadores, digo que para o Brasil, se algum de vocês quiser ir comigo, gente. Vai estar a porta aberta lá também. Nós temos vários senadores novos, deputados federais novos com vontade de trabalhar e que estão com as suas emendas ainda 100%. Se nós demorarmos para ir, outros irão na nossa frente. Alta Floresta precisa do nosso apoio. Engraçado que em outra cidade a gente não vê, Charles, essa, essa picuinha que tem aqui. Um querendo... De... E derrubar o outro no tapetão. Nada registra o trabalho. Se você estiver trabalhando, as coisas vão fluir para você. Então, eu quero dizer o seguinte. Deus tem me abençoado. Deus está continuando me abençoar. Uma grande porta se abriu. Vocês vão ver. Eu acredito que nós vamos conseguir coisas para a floresta. E se nós estivermos todos juntos, muito, muito melhor ainda. É, se a gente se unir aqui, os vereadores, é, a gente vai conseguir. Ok, senhor? Quero agradecer a todos, senhores vereadores, meu muito obrigado. E vamos é, senhor, à luta. Quero agradecer a todos, senhores vereadores, meu muito obrigado. E vamos à luta. Devolva a presidência o vereador Emerson Machado. Só quero aqui rapidamente concluir E dizer que é o seguinte Uma coisa que eu aprendi Robson, Robson está ali, grande amigo também Nós temos que pagar o mal com o bem né? O mal com o bem Não precisamos fazer maldade para ninguém Não precisamos A natureza se encarrega dessas pessoas A natureza se encarrega delas Pode ter certeza disso Eu já vi isso quantas vezes Eu quero trabalhar Estou trabalhando e volta a falar, Deus está me abençoando e abriu uma grande porta para a floresta. E vocês vão ver, porque a conversa lá em Brasília agora é séria. Lá tem, nós temos um presidente que participou da nossa reunião, que tem a palavra firme. É para resolver, e se não resolver é canetada. E aconteceu isso. No outro dia tinha 21 superintendentes da SEMA demitido. Ele não estava para brincar lá, você chega lá em Brasília, é coronel para tudo que é lado, menino. Os homens, sabe, de muito respeito. E eles nos falou: ó, nós estamos aqui para atender, ninguém está fazendo bonito aqui não, e nem gracinha para vocês. É a nossa obrigação atender os vereadores, os prefeitos, e não enrolar. Nós temos que destravar qualquer tipo de ministério aqui em Brasília, para os municípios andar. Essa foi a palavra do presidente. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sério, honesto e com transparente. E isso está deixando também, Luiz, o vereador Luiz Carlos, muitos grupos políticos desesperado. Quem não tiver contente, né? Venezuela está aí, ó. O nosso presidente está trabalhando sério, com honestidade, com homens de bem lá, com homens de bem. Você vê a dar gosto de ver Brasília aqueles aqueles ministério com homem sério. Deus está limpando a casa e o Brasil vai melhorar, se Deus quiser. Vamos lá. Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o intervalo regimental dos vereadores. Concordam? Obrigado, senhores vereadores.